Eu sou o Marcos Coba. Eu sou o Fernando, muitos me chamam Didi. Então, Didi, como é que funciona esse negócio das ministrações da palavra nas reuniões? É, a ideia é que exista abertura para cada um participar e o que é muito importante é o foco do conteúdo, né? a palavra de Jesus. Jesus falou que se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. E aí ele fala, conhecerão a verdade, a verdade fará vocês livres. Ele fala minha palavra, meus discípulos. Então, para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, é importante que exista um foco em permanecer na palavra de Jesus. Jesus também disse que no último dia é a palavra dele quem vai julgar. Quando ele falou lá com os 11 discípulos, depois que ele tinha ressuscitado, ele disse que foi dada para ele toda a autoridade nos céus e na terra, aí ele falou assim: indo, discipula em todos os povos, batizando, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Então, se eu entendo que essa palavra dele é para mim, então cabe a mim ensinar tudo aquilo que ele me ordenou. Por isso, né, mais um motivo para ter o foco na palavra dele. E a gente pode ver diversas vezes Jesus falando coisas relacionadas à fidelidade a essa palavra, gerando vida, vida eterna. né? Então, por exemplo, quem ouve a minha. A palavra e é fiel aquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação. Ou aquele que guarda a minha palavra jamais verá a morte. Ou quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Então, por isso, o foco é na palavra de Jesus e ele fala aquilo que ele ouviu do Pai. Então, nesse sentido, Jesus é a palavra. Bom, então a palavra tem que ser centralizada nas coisas que Jesus disse Para que a gente seja discípulos dele Você está querendo dizer os quatro evangelhos? Ou você está pensando na Bíblia como um todo? O que são as palavras de Jesus? De uma forma geral é tudo que ele diz A gente tem isso concentrado nos quatro evangelhos Apocalipse Uma coisinha lá em Atos Agora sim a gente sabe que Jesus está vivo né? Ele mesmo ressuscitou e apareceu para os discípulos E ele pode falar e se manifestar da maneira como ele preferir De uma maneira pessoal com cada um Seja fazendo uso inclusive de outros escritos Que outras pessoas anotaram De falas dele que não estão nesse conjunto Ou de qualquer maneira que ele quiser se comunicar Com quem quer ser discípulo dele Acho que quando a gente começa a se reunir simplesmente contando das nossas opiniões sobre o que eu penso, o que você pensa, para a gente tirar uma média do que a gente deveria fazer, a gente pode acabar tomando a frente de Jesus na igreja, né? É importante a gente pensar por que, que eu vou para uma reunião, né? Por que, que eu tô ali participando, né? E às vezes, mesmo sendo uma reunião em casa, a motivo de, de alguém estar tá ali, esse alguém de repente pode ser eu mesmo, né? Você perceber que oh, eu vim aqui porque tô acostumado, né? Meio bater no cartão, né? Porque eu acho legal encontrar as pessoas ou qualquer coisa. E aí também, nesse caso, não adianta eu achar que ele vai estar tá ali junto porque é a reunião onde ele vai estar tá junto é quando tiver dois ou três reunidos em nome dele, se você tem o interesse de ser um discípulo de Jesus, ou se você precisa de alguma orientação, então entre em contato com a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!